Feito, feito a querer fazer internacional foi um coisa muito local policial, melancólico, muito português muito lisboeta e uh, com um grande empenho de uma equipa artística maravilhosa uh, uma equipa técnica fantástica e eu acho que o esforço de tudo isso é que pode realmente parecer possível internacionalmente e a partir do momento que começa a trabalhar com o Ivo um, e que, que eu já conhecia uh, mas com quem nunca tinha trabalhado e perceber a forma, a forma especial que, que ele tem de dirigir atores, que é um bocado em... Eu, eu não sabia isto, eu descobri, a trabalhar com ele. Ele dirige-nos um bocadinho, em, as, as indicações dele são um bocado na, na linha do sonho. Muito pouco... Uh, um, um, uh, diretas às vezes, e, e é muito... Uh, uh, uh, e e torna-se algo maravilhoso e fácil a partir do momento que nós entramos na cabeça dele. E é, é, é, é, é foi, foi muito fixe. Nós tivemos uma coisa logo no início, no, no primeiro dia, que foi a pedir-lhe para ele não desistir de, não desistir de, de, de, de dirigir porque estava-me estava a saber tão bem e eu estava com receio de não estar a conseguir ir onde ele queria onde ele queria ir. Para mim, foi das coisas mais maravilhosas isso e construir, construir a personagem com, com as pessoas com quem, com quem me cruzava. A Alice foi construída, uh, foi, foi, foi sendo construída. Um, e aquilo que o, o, aquilo que o Afonso disse em relação à a, a, a maneira muito, muito interessante e, e, e prazerosa que, que há em trabalhar com o Ivo é. é ele dirige de uma maneira, ou seja, ele dá-nos espaço, ou seja, ele não impõe, ele não impinge, ele não manipula, ele basicamente pensa con, connosco e, e, e faz-nos faz uh, abrir certas portas que nós, calhar, nunca pensaríamos sequer que elas existissem. Eu conheço praticamente desde miúdo um, e conheço como realizador, porque conheço uh, trabalhos dele, mas nunca tinha tido o prazer de trabalhar com o Ivo, e eu, o Ivo é, é muito cativante como ser humano, e isso é extraordinário. Tive um, um, um sabor muito especial neste projeto, que, que senti que falta uh, no meu trabalho com o realizador de longa-metragem, por exemplo. O quê? Uh, que é por um lado são 120 atores, uh, 80 décores, e tem esta, toda esta dimensão um bocado quase absurda. Por outro lado... Um, e o facto de... que de... foi uma experiência muito específica, porque era o facto de me estar a apropriar também todos os dias do argumento, e, e mudar, e falar com os atores, e com, e com, e com o, o Cardeira às 4 da manhã, e com tudo isso, mas, por outro lado, há um tempo, ou seja, embora dorme duas horas e meio por dia, há um tempo que tem um tempo com cada decor. ou seja, quando, quando tens um arco negativo de um decor Tu sabes que, que aqui neste decor vai acontecer isto, na casa de Humberto vai acontecer isto, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. E tu tens uh, uh, uh, mais cenas, mais tempo para, para, para desenvolver esse ar dramático. E por outro lado vais aprendendo a filmar também o decor, tal como acontece com os atores. Também vais aprendendo a filmar os atores e aprendendo a dirigir os personagens.